Para começar a conversar sobre isso, observe essa função supercomplicada que eu tenho aqui. Ela tem uma entrada bidimensional, com duas coordenadas diferentes para sua entrada e uma saída tridimensional. Especificamente, é um vetor tridimensional. E cada um desses tem uma expressão, que tem um monte de cossenos e senos que dependem das coordenadas de entrada. No último vídeo, nós conversamos sobre como visualizar funções que têm uma única entrada um único parâmetro, como, por exemplo, t. E aí, em seguida, temos uma saída vetorial bidimensional, ou seja, temos algum tipo de expressão de t. Aqui temos algo bem parecido, só que no caso tridimensional. Sendo assim, o que vamos fazer aqui é visualizar coisas no espaço de saída. E aí vamos tentar apenas pensar em todos os possíveis pontos que poderiam ser saídas. Por exemplo, vamos começar com algo simples. Vamos sentir aqui um pouco dessa função avaliando ela em um par simples de pontos. Sendo assim, vamos avaliar essa função em t igual a zero, acho que provavelmente isso daqui seja bem simples de fazer, e em s igual a π. Bem, vamos pensar no que a gente vai obter aqui com isso. Observando aqui, temos que em t igual a zero, o cosseno de zero é 1, então tudo isso vai ser 1. Bem, o seno de zero é zero, então tudo isso aqui vai ser zero. A gente também sabe que o cosseno de pi é "-1". Então, isso aqui vai ser menos "-1". Aqui também vamos ter um negativo. Aqui temos o seno de pi, que assim como o seno de zero é zero. Então, essa coisa toda, na verdade, acaba simplificando um pouco, de modo que aqui na primeira linha, que é a componente x, temos 3 vezes 1, que é 3, mais um negativo, isso é igual a 2. Temos aqui na segunda linha 3 vezes zero, mais zero. Então, a componente y é apenas zero. Bem, a componente z aqui também é zero. Sendo assim, nós temos uma saída que será o ponto onde temos 2 ao longo do eixo x. E não há mais nada nisso, é apenas 2 ao longo do eixo x. Então, podemos ir aqui e adicionar esse ponto aqui no gráfico. Esse ponto corresponde a essa entrada particular zero e π. Bem, você pode fazer isso várias vezes. Você pode adicionar alguns outros pontos com base em outras entradas que você encontrar, mas isso demoraria uma eternidade para começar a sentir a função como um todo. Porém, uma outra coisa que você pode fazer é dizer, ok, talvez ao invés de pensar em avaliar um ponto particular, podemos imaginar que uma das entradas seja constante. Então, vamos imaginar aqui que o S permaneceu constante em π, mas aí vamos deixar o t variar livremente. Isso significa que vamos ter algum tipo de saída diferente aqui. E vamos deixar t apenas ser algum tipo de variável quando a saída s é π. Sendo assim, nós mantemos tudo isso. Esse 1 negativo, esse 1 negativo e esse zero aqui. Assim, a saída agora vai ser 3 vezes o cosseno de t mais o cosseno de t vezes 1 negativo. Então, nós vamos ter aqui 3 vezes o cosseno de t menos o cosseno de t. A próxima parte vai ser 3 vezes o seno de t menos 1 vezes o seno de t ou seja, vamos ter 3 seno de t menos o seno de t. Aí, por último, teremos o zero aqui. Podemos simplificar tudo isso. Aí teremos três vezes o cosseno de t menos o cosseno de t, que é apenas duas vezes o cosseno de t. A mesma coisa aqui na segunda linha. Teremos apenas duas vezes o seno de t. Então, toda essa coisa aqui pode ficar simplificada apenas para essa forma. Ou seja, quando estamos deixando s permanecer constante e t variar livremente, nós vamos ter isso aqui. E aí quando a gente desenhar isso no gráfico, vamos ter algo que se parece um círculo. E você pode perceber aqui que é um círculo porque temos esse padrão cosseno seno. É um círculo com raio 2. E faz sentido isso passar por aquele primeiro ponto que avaliamos. Então, isso é o que acontece se você deixar apenas uma das variáveis ser executadas. Agora, a gente pode fazer a mesma coisa, mas pensar no que acontece caso o s varie e o t permaneça constante. Bem, eu encorajo você aqui a trabalhar nisso sozinho ou sozinha. Então, eu vou seguir em frente e apenas desenhar isso aqui no gráfico porque eu meio que quero dar uma intuição aqui. nesse caso, você vai obter um círculo que se parece com isso. Novamente, eu encorajo você a tentar parar aqui, pausar esse vídeo e pensar nas razões disso. Então, imagine que você deixe o S correr livremente, mantendo o t constante em zero. Por que você encontraria um círculo que se parece com isso? Pense nisso um pouquinho. Agora, se você deixar ambos, T e S, correrem livremente, o que vai acontecer? Uma forma boa de visualizar isso é apenas imaginar que esse círculo, que representa S, vai correr livremente, vai varrer todo o espaço enquanto você deixa o T correr livremente. Ao final, quando você fizer isso, vai acabar tendo uma forma parecida com essa aqui, uma espécie de donut ou uma rosquinha. A gente tem uma palavra bonita para isso em matemática, nós chamamos essa figura de toroide. Essa função que eu mostrei aqui é uma forma elegante de desenhar um toroide. Em outro vídeo, eu vou te mostrar com mais detalhes o que você precisa fazer para encontrar essa função caso você recebesse apenas o toroide. Além disso, como você pode obter uma certa intuição para fazer isso? E isso vai envolver passar com mais de detalhes porque, quando você varre o círculo aqui de fora, você obtém o toroide exatamente assim. E também qual é a relação entre esse círculo vermelho e o círculo azul. Mas aqui eu meio que quero dar apenas uma intuição para você sobre como podemos visualizar superfícies que têm uma entrada bidimensional e uma saída tridimensional. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço